Microcontos são textos minimalistas que focam no essencial da narrativa. Se você tem simpatia por esse gênero, pode participar de nossa coletânea literária. Por apenas R$ 60,00, seu microtexto será publicado e você receberá 5 exemplares. Acesse www.andros.com.br e envie seu microconto para avaliação.